Então pessoal, o YouTube mudou as regras, então tenho que mudar totalmente o conteúdo, irei trazer várias reações aqui todos os dias para vocês aqui no canal Rima HD, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5, top 10, MC que você mais gosta aqui do canal Rima HD. espero que entenda de verdade, separei algumas batalhas aqui para você, espero que gostem de verdade, então bora lá reagir! Fazendo a eu não vou huh. Nego, sabe da Rimeu, tem um orgulho. Nessa cê se fode, mano. O bitch é de Detroit. Mas não faço Detroit, eu faço guarulhos. Aí você vai entender que é da boa, que boa, boa. No futuro eles vão entender Essa referência, mas do se verso aqui pra mim, não vai causar o meu fim. Até porque o meu peço licença, você é o Aspi. Então, mano, eu faço essa rima na aresta. Sabe que agora eu faço a festa? Um tiro na sua testa, nego. Agora cê não representa. Foda-se. <risos> <Yeah. risos> Mano, você é infeliz. Tá travado pra caralho, igual o DVD do Cris. Tá ligado, mano, que eu te Boa, tá Eles vão gritar, uou! O teu show é parvelinha. Tá ligado Ei. que a Juma, mano, é disco de vinil. Você achou que ia me matar? Mano, puta que pariu. Isso é o de Detroit. E o meu nome não é pode Se amassar no trap, no boom -bap e até no drill. Ele sabe quem sou eu. Você não me conhece? Eu fui na sua casa e vi você perdeu o Morumbi. O mano te deu uma coça. Eu estava até por lá. Em Guarulhos, eu te vi você perdendo o Rio Mas era no Morumbi ou era em Guarulhos?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 Bravo demais. Fatal, fatal. improvisada. Se não tiver bala, eu vou derrubar na pedrada. Eita porra, você tem bala, então você é o bandidão. Nossa, que foda, que improvisação. Sem maldade, dá sua rima que nada espere. A bala que você porta, você compra em bomboniere. Oh! Boa, boa. Eu sou MC, a bala que tu quer só vender na boca. Essa gima que eu te mando, eu não quero semear. Ele sabe que eu sou eu, o cara que vai matar. Não, não, eu vou matar você. É MM, e ia matar, agora vai morrer. Você não entendeu o que eu vou fazer te DT, vou te DT, te Zaz, aqui é um inseto, SBP. Você travou, a gima você me Você é o MM, sua gima, muita merda. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.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 Pode crer sonhos desleais. Então, Padeiro, vê se você me dá quatro pontos dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entendo, por é lista. Eu sou dos anos 90. Dez põe uma coca e dois line à vista. Brabo demais, brabo suave demais, você brabo é demais. Um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço verso aqui do Racionais. Te vendo pão. Só não vendo meu sonho porque ele tá caro demais. Fatality insano, rapaziada. Fatality.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 Para de olhar pro seu umbigo, você sabe que você vai morrer Fala que eu vou morrer na pobreza Tá suave, eu vou te trocar Tem vários ricos que não tem com o que gastar Agradeço por levantar oh! Nem tem sentido, oh! por isso que você não foi verdadeiro Frasezinha de pesquisa, que Conhece pessoas pobres que só tinha apenas dinheiro Não vou te compreender oh! Toma um pau, olhei tanto pro meu umbigo Que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Oh! Bravo, bravo, bravo Você só tá rimando, você julgou o outro Mas você não gosta quando tá te julgando E a frase do homicida Que eu acabei de ouvir você falando Mas só tem direito autoral quando é outro artista Cantando oh! bravo demais, rapaziada. Quem vai chegando na descreza agora na levada. Ah, a sua tatuagem, eu acho que eu vou fazer um corte dessa, ela modificada. Ah, vou jogar na palha no pescoço porque sabe que agora aqui você não manda nada. Olha como a vida muda. De maior campeão virou o um maior saco de pancada. Não bravo, isso, bravo. Não chega, prossegue. Para mim você é um nerd. Então para. Olha para sua cara drogado. Eu acho que você vai de propaganda para o pro nerd. Aí, você não consegue por isso, mano. Tá vindo que batigando na improvisação. Eu falei que você vai propaganda para o Pro-Ed, mas o Rap é a savana e na batalha o soleu. Oh! Louco, né? Só que desculpa, meu mano, você não faz ter improvisado. Vai perder porque é um arrombado. Vou te matar por ordem dos índios mais pesados. Oh! Oh! Porque contra o Cut, cê sabe, você fica offline. Hey! Você toma Shelby contra mim, você só toma as punchlines. Oh! Pode falar, meu mano, que de você é o Cut, mata eu não morro. Hey! Você é o Shelby, eu sou o John Wick. Não devia ter mexido com o meu cachorro. Oh! Hey! Brabo demais, brabo demais Você não manda bem em cima dessa batida nunca, nunca ouviu o Legião Urbana Por isso, meu mano, que eu sou andarilho Filhos que não entenderam seus pais Pais que nunca entenderam seus filhos Bravo, brabo, brabo Cante amassou, Cante amassou Você fica reclamando Que o moleque paga até de uh, Rei da Beach Norte Bombard. Só que nós bravo. chega aqui pra não mandar suporte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 Tá ligado Boa, e bravo, pode bravo. Se você não tiver gostando é só você me passar. E aí, Magrão, agora na batida. 30 segundos para acabar e para mudar a minha vida. Se fosse para mudar, você rimava bem, meu parceiro. Você quer falar de título? Essa porra nós também tem. Os maiores campeão da Norte, Renanzinho, Magrão e Quilua. Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada você diz que é sua. Aê! Bravo, tá bravo, bravo, bravo, entre nós três eu aposto se simpatia no Quilua para fazer o 10. <risos>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 É do mundo que faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente, pode levantar nem 10 anos, malhando. Bravo, bravo, bravo Tá ligado nega agora, eu mando bem. Só que sem maldade, Você não representa essa cultura. Satisfação toda. Prado Pela e Brenos amassaram, amassaram. Foram insano, foram insano, rapaziada. Yeah. Uh -huh, uh. Freestyling só bora. Meu, sou genuíno, hino, faço a obra-prima uh -huh. Seu uh Prado -huh. é o mais pesado, mas quem dera fosse em cima Mas hoje você vai tomar Sabe por que eu guimo e eu mando bem Parece o vilão do Sonic Não vai ganhar nem babando meu Eggman Obrigado pai Eu vou te bater você não se adianta Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano Eu corro na rampa Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador Se você não soma, você some Porque o Prado é peso pesado, gosto humor uh -huh. Peso pesado igual sumou, igual sumou, É outra luta, eu te matei Ninguém ajudou, ninguém ajudou Você não entendeu, sabe o que eu faço Rima que é boa, você é um demente Somou ou sumou, Breno zimou e você sumiu da frente Bravo, bravo, bravo E o Prado te atropelou Nós lutou judô e ninguém te ajudou Canelada, você tá com dor? Ah! Bravo E agora você vai, canelada de Maitai, Mais um na minha frente que cai ah! Não, Não, não, não, não, não. Na sua frente eu não caio, não. Você vai entender, sabe que o Guimo, você vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Você entendeu que o Guimo, aqui você tá na encolha. Rock Lee eu que dou furacão na aldeia da folha. Improvisação, para mim você é vacilão. Tem hora que a mente voa alto. E nós tirar os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. <SILENCIO> é, temorou, mas eu tô no lamento. Mas. É porque eu sou o B-Boy, se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. <SILENCIO> você não entendeu, trutão? Que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Você tá ligado que eu vou tá te bom. bater. Você se dói porque não faz o free. Você gira no chão e eu giro São Paulo. Um ótimo B-Boy, um péssimo MC. <SILENCIO> é isso que você serve. Fatality é, insano do Prado, de prado de rapaziada. Da plebe. Insano, insano, insano, insano. Bravo demais, rapaziada. Então, é o seguinte, isso aqui foi mais uma reação. Separei algumas batalhas pra você, rapaziada. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do Rima Solo HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Mas antes, entenda que é uma regra nova do YouTube. Eu tenho que respeitar essa regra, rapaziada. Então, tem que mostrar o rosto nos vídeos. Espero que entendam de verdade. Falou.